Bienal é a grande festa do livro, é um encontro de todo mundo que ama o livro, a leitura, as bibliotecas, que ama os seus autores, que, que estão envolvidos nessa cadeia. Para mim é sempre um prazer estar em Bienal, já organizei três em São Paulo, e sendo organizadora não, é sempre um prazer estar nessa grande festa e sentir essa energia, essa motivação, motivação que é o livro a leitura está montando a equipe, os desafios são enormes, muitos, claro que a nossa pretensão não é solucionar todos os problemas que temos em relação à livre leitura e à dificuldade de termos mais leitores nesse país, mas é uma construção diária e que a gente está capacitado para fazer.